Perfeito. É, não é porque você está fazendo uso de um material é, com serenidade que você não vai observar o restante das características do sistema produtivo é, observando as, as, as particularidades agronômicas. Então, em solos ínguibes, você pode fazer uso de cultura consorciada, ou seja, mandioca em fleira dupla, né, em que você tem a incorporação de uma, uma cultura intercalar como milho com feijão, né, cultura essa que vai fazer com que o solo não fique desprovido né, de cobertura fazendo com que haja lixiviação desses nutrientes e até a erosão mas obviamente você tem que plantar isso em curva de nível né, é, fazendo terraços contra o, o sentido de declive do terreno ou seja, seguindo os preceitos agronômicos a gente teve mais uma pergunta também é, qual o custo para a implantação de um maniveiro de ponta? Exatamente, o maniveiro ponta, o custo de implantação, ele vai ser exatamente o mesmo custo para a implantação de uma área de produção de mandioca. Né? É, a única coisa que vai mudar é em relação ao su, à origem do seu material de plantio. Então, o maniveiro ponta, ponta, é importante que ele seja é, subsidiado, né, principalmente nos estados do nordeste que ele seja subsidiado pelos pelas pelas autoridades fitosanitárias pelos governos estaduais né então no caso do Brasil do, da Bahia aqui nós tivemos um grande aporte do governo estadual né em que o maniveiro foi sustentado ao longo do primeiro ano de plantio é, justamente porque ele teria que cuidar desses desses materiais e, e e a expectativa era que nesse, nesse, esses, esses, essas mudas não produzissem raízes comerciais. Então ele ia produzir somente a parte aérea. Então houve um projeto que foi submetido, aprovado e esse projeto ele bancou a sustentação desse maniveiro ponta ao longo de um ano. Para nossa surpresa, ao, após um ano de implantado, o maniveiro ponta produziu raiz sim, produziu raiz comercial. E ele produziu 40 toneladas de raízes por hectare. Então ele teve dupla é, é, fonte de renda, né? aquilo que foi sustentado pelo governo e a raiz que ele, que ele é, colheu e comercializou. Né? Mas o custo de implantação é exatamente o mesmo custo de implantação de um hectare de mandioca para produção de raízes. A, a outra pergunta que fizeram também tem relação ao custo que você acabou de comentar: é qual o custo para se produzir um hectare de mandioca? Custo médio, É, isso vai variar de região para região, né? Então, é, se eu não me engano, a Conab ela tem esse custo, hoje em dia era a Embrapa, hoje é a Conab que tem esse custo aí pormenorizado por região. Então, para o estado do Maranhão, vocês têm os insumos aí em nível local. Isso vai variar um pouco em relação à Bahia. Né? Então, os próprios é, pesquisadores da Embrapa aí, eles vão poder é, é, colocar essa, esse, esse dado para vocês aí para o estado do Maranhão.